Nossa <risos> Happy Wheels Toma, Toma Acabou a graça E aqui é Happy Wheels Enquanto o Punch Link tá cheio de a, Que a gente joga o que? Happy Wheels E a gente aqui Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui ah, que Olha lá Coração, vai, coração, velho Te amo, meu coração até que meu coração, vai, mano Geralmente vai no velho É, no velho Velho, aí o velho vai, essa é coração, aí Thank you Thank you Desceu, desceu, desceu Desceu? Que tosco, cara Que que é isso? Bob Esponja no rap Wheels E Pela <risos> <risos> <filha> da mãe <risos> Cadê o Lula Cadê ele? Nossa, ele não tá aqui não Ah, minha casa <risos> Let's go Zum. Aqui é, é a sangue, né? Eu acho que é. Não. É. Aqui é o... Trabalho dele. Ah, não. O cara tá pegando... A receita secreta. Receita secreta? É. Aí, maldito. Me devolve. Me devolve. De, peguei. Uh, legal. Aí a gente vem aqui eu não sei falar inglês então é melhor ficar quieto vamos lá vamos lá eu gosto dessa fase duas bolas nice tá nossa Nossa meu. não gostei vamos lá joguei a bola nossa não, isso não vale Joguei a bola Aff, caiu errado Joguei a... Ai, ai, ai, ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai, ai, ai Ai, meu Deus Isso é difícil Aff, <risos> ah, meu Deus Aff, meu braço Sim, Não, eu, eu vou completar isso aqui Pera aí, eu sou louco Duas bolas Não Não, vai se cair na... Toma Cinco bolas Aí A gente tem que jogar, a gente tem que jogar no... Help me Help Ae Duas bolas? Não De novo? Não Ae Não é só, maldito Pera aí Aí, joga uh, Duas bolas? Não Não Só tá querendo nas duas bolas não. Nossa Você é louco a gente tem que jogar ali no logo ai, help! Aeeeee! A gente não morre mais, a gente não morre mais. Ah, parece que vai ter uma bola agora. Ah, não era para cair naquela cinco assim, bola. Não era tão tá muito difícil, muito difícil. Vou escolher aqui esse cara aqui, ó. Esse cara é muito louco. Nossa! Nossa! Cara. De nada, eu, eu acho que eu vou nele. ai, essa, que é isso? Então, essa é primeira aí. pergunta a gente já sabe que é essa, né? Vamos lá, Aí foi, usa, usa, né? ah, vai tomar mãe. Eu não sei de lá. Eu não sei de nada de render, não. Aí, essa parte aqui é boa. É boa. Vamos lá. Segura a primeira. Quebrou. Nossa. Está fazendo a segunda. Ai, quebrou a segunda. Quebrou a terceira. Legal. Quebrou a quarta. Legal. Ah, final, maldito. Espera aí, volta. Aí. Quebrou, quebrou. A quinta. Aí vem. Quebrou. Ai, cacete. Que Ai, quebrou. A terceira. Ai, maldito. Quebrou a quinta. Ah, isso aqui vai ser difícil, velho. Não! Pera aí. quebrou. Quebrou. Agora vem. Vai. Terminamos gente, é nice, vamos nessa aqui, nossa o cara ela é muito tido ali, tem cara correndo aqui ó, morre, ai tá morrendo ali né, tem a cabeça aqui, ó o ai que maldito, o cara tava tá... Não entendi. Olha né? ah, lá, o cara leva o um tiro. Aí ali, aí, aí aqui, ó. A gente já... O cara ficou preso. Tá no vago, né? peraí aí, deixa eu passar, maldito. Aí a gente desce aqui, meu, minha perna pernas aqui. Ah, eu não vi, ó. Eu não vi, né? Esse, esse aqui, oh, oh Pera para Tá certo aqui Ai, que na mãe, não dá pra Ai, ai Aí, calma Nossa, o cara tá lento O cara tá lento, velho Ah, vai tomar banho Vai tomar banho, maldito uh. vivo? Tô... <fazos> e Ei! fase boa, gente. Nice, velho, que nice, que nice Gostei Justin justi, biba Essa vaga vale aqui é boa hein? Opa, já pegou uma... Peraí, deixa eu... deixa eu Subir aqui eu... Calma, ô, oh, maldito Vamos lá Subiu Nice Bom, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá subiu legal. Subiu legal, subiu legal, subiu legal. Subiu legal. Vou passar por aqui por baixo, que gente é muito mais shots. Oh, passou o golaço. Devia passar por cima, Tem que ter que Aí, aí, quase, velho. Aí, aí, aí. Aff, ah, não. Peraí, é, calma. Pulou. Ah, não. Vai ter que ser por baixo não. Calma, calma. Calma, maldito. Chega pra trás. Chega pra trás. Isso. Pulou. Não deu. Não dá aqui para passar. Ah, passou. Nossa. Velho. tá barril. Ei, ei. Não. Pulou. Isso. Nice. Nossa, passamos aqui. Master do Happy Wheels. Esse é muito mais. Cadê? Caiu, aí. Ganhamos, É nóis Vamos aqui, Z. Ah, Maria. Vamos lá, vamos lá, Z, Z. Pegamos um. Não, não, pegamos nada, velho. Ai. Nossa, velho. Ai. Aí, aí, Pulou. Não, não. Tá muito difícil. Pegamos. Pegamos, não. Dito velho, calma, calma, calma. Nossa, cravou quanto? Vamos, vamos pra outro. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Eu não li. Não nossa, subiu legal. E aí? Ai cacete! Cara. Cacete! Ah, não verdade É muito, né? 99% impossível! É impossível! É impossível! Nossa, que é muito... Não, não é possível! <risos> Ai cara. Cabeça é impossível, mesmo não, aqui, tanto né? maldito. Agora desanimei. Não, não, não, não, não é impossível. O nome já diz, né? O tema Damn tema. It. Damn it. Ai, cacete, velho. Peraí, peraí. Damek. Não, é Ele foi pro ringue. dammit, e... e... Vamos, vamos. vamos. Damek. Eee, calma, calma. Toma. isso Fica aí esse vídeo se deu um gostei Não, se deu um gostei se gostou do vídeo deu um gostei se gostou mais ainda é um favorito se inscreva no canal aí que é novo e é isso aí